O vídeo hoje é Eu Já, Eu Nunca. A gente trouxe do Instagram. Antes de tudo, já sabe, se inscreve aqui no canal, não deixa aquele like se é no YouTube entender que você tá gostando <risos> do nosso conteúdo e ele mandar novamente para você. beleza? A primeira pergunta é, deixa eu aqui, vou ler aqui porque os meninos são analfabetos. Eu nunca perdei. perdi peidei. mãe e a mãe é <risos> Ai, um fenômeno da carnista, mas eu, é doido, eu, mano. eu nunca matei a aula. Macho, eu não matei, eu não. Eu matasse a aula, amanhã me matava em seguida. Tu eu eu eu matou eu eu aula, de não. Eu nunca é, baguncei o relacionamento de alguém. Eu tu não. é doido, mas é eu não. É mesmo que nada, você não conta, porque foi eu, não. Aí mora lá, do meu pequeno. Eu já traí. Eu nunca traí, não. É, eu não vou cuidar aí não. Eu não, não. Aí. Mas isso, eu acho que isso é uma fato de vergonha, né? É. vou é. Já pensei em ficar é, com uma amiga. Tu do macho? Vai, Quando tentou. eu era solteiro, eu dizia assim: mas, bom, aí, vou como. fazer amizade com aquela menina ali, eu acho ela legal. e disse: puta que pariu, essa apaixonou. De melhor é amigo, fica, vai dar Esse é, daqui é, é a cruxa. Cruxa. Cruxa. Eu já, eu nunca, sua amiga já pediu pra amiga dela. É. falar com você pra você estar com ela. Já. Sim, comigo já. Já pediu. É, mas tem uma safada que dá logo aí meu, cima né? É, tem uma é, que já chega direto, elas não, não. Mas eu também rapedi, eu cheguei pra minha amiga de disse pra dar, dar uma ajeitada naquela amiga tua lá pra mim. Ela disse assim, aonde é que ela tá de okay, em lá? É. Tipo, eu estava namorando e traí minha namorada, nem que seja com o selinho. Não, não. Hum. O não é dessa, a gente tinha que ganhar, não sei ah, o que É, eu já, eu já. Eu já, não, não, é, eu a, a, a já se apaixonou à primeira, que a primeira a vista. Que eu não sei. eu, eu assim na escola, eu cheguei né, eu vi a ouvir a bichinha... Eu senti, eu, eu senti, como uh, é que se diz? Atração? Não, não, não. É, atração pra viver. é Mas assim, não, não, não. se apaixonou, de... não, não, não. ficou muito afidente, não, mas cheguei a querer. Não, porque toda. Não, a... minha... não, também nunca me apaixonei a primeira vez. O, o cabo de vai ser de homem, eu quero namorar contigo e construir uma família. e é sapato, do mundo, né? Então eu nunca. Não quero eu nunca não. Gente... <risos> <risos> Como é que é isso? É isso aqui, hein? O que é que é? é, é. Tem muita gente lá que, é. é, de que não sabe o que é. No próximo vídeo, o Cauã explica com certeza. Então eu cara, nunca, o Gustavo e tá o Eu nunca, eu, nunca é, eu já eu nunca. É, disse eu te amo Sem sentir Tipo, ah, eu, eu te amo mas Nem que você não gostava da pessoa é doido, eu disse pra uma minha Pra ela me passar de ano Mas que ela não assiste esse vídeo não, né Eu já Eu já eu nunca beijei uma estranha Do nada a, a pessoa chegou e você beijou Tu é doido, eu tava ah, lá num show já, tava lá no né? Eu tava lá numa festa Eu curtindo lá e meu amigo Beijando novinha na minha beijão. Já, já. Mostra, já. É, seguinte. Eu já, eu nunca, em uma noite beijou três pessoas. Não, quando você. Eu beijei três pessoas? Eu gosto é desses de.. Ah, eu beijei um dia, no dia, não era onde eu também Eu também. 2007 não era menor. Foi pra cá Deixa eu falar pra Foi na beira mal, me lembro. A gente foi pro show e eu beijei o pra lá na praia. É, quando chegou de trás do palco e só me ah, tirou. Tá de uma e só que a última era feia de o caralho, mas não foi, foi três, né? Não, assim foi três. Eu, eu já também, também. Eu fiquei no no dia do então já tá bem. Tem negócio dia do beijo, né, não, aquela não, informação. Lá aí não, na pirata, não. Eu fui lá não Foi lá no colégio. Colégio é que rola a bagaceira <risos> toda, né? É. Copo, eu me lembro que <risos> copo de leite, a brincadeira, copo <risos> de leite, parou na pessoa pronto <risos> Escolhe a outra. <risos> como é? E o cara era bem feio quando era novo escolhido o jogo era da garrava, bonitinha, né? Jogo da garrafa Jogo da garrafa, eu lembro, eu lembro Galera, então é isso, espero que vocês tenham curtido Esse foi Eu e Já o Luca Se você quer, quer ver mais Eu e Já eu o Luca aqui no canal Comenta muito aqui embaixo Não esquece de forma alguma de mandar para seus amigos Nosso canal está com 7300 pessoas, eu acho eu 304, 304 pessoas vamos, vamos, vamos compartilhar geral aí a gente bater 8, 8 mil inscritos até o final do ano, será que a gente consegue? Vai. A meta desse vídeo é 30 likes deixa os, a meta desse like aí pra vocês, por conta de vocês, então compartilhe, peço para os amigos de vocês compartilharem se inscrever pra gente aqui no canal. Eu espero que vocês tenham curtido. Se você curtiu, já sabe. Se inscreve no canal. Isso, dê o like, ativa o sininho. Massa, é isso aí. Então é isso, estamos juntos. Valeu e até o próximo vídeo. Manda pros seus amigos. É isso. É não. Fui. Boa o tamanho pra assistir.